E chegamos às piscinas naturais de Porto Martins, que são estas aqui que temos à nossa frente. Olha para isto: um espetáculo! ensinámos o nosso veículo ali daquele lado. Temos o um restaurante, os búzios ali à frente. Vamos lá ver aqui mais de perto esta piscina natural. São pisos escorregadio, é óbvio. Património Municipal Temos aqui A areia já é mais branca Já não é Temos aqui uma escada para nós descemos para vermos Olha ali os peixinhos a nadarem Olha ali Olha que engraçado As Pessoas à pesca daquele lado Já vamos interagir com eles a temperatura da água, não tem toalha nenhuma, não posso sair ainda de água. Mas quando eu ia é o rocha vulcânica, e cheira a maré. aumentar aqui a água, e pá! Ah, dá, dá, dá para tomar banho. Vamos lá continuar. Um chinês, uma chinesa, uma chinesa. caminhar E escorrega, realmente escorrega, aqui os ismos Já patinei um bocadinho mais. E está a patinar está a patinar aqui Aqui a rocha Vou ver de perto Piscinas naturais Porto Martins Estão a ver? bastante, temos ter que ter cuidado Andar devagarinho Vê se não fica aqui um, uma filmagem héptica Para nós amalharmos Agarramos aqui ao corrimão Para não Damos aqui um trago Parece aqui dá para ver como é que está a água oh. Nada dá para tomar banho nós hoje não, é, não temos toalha nenhuma, viemos do avião e óbvio que não trouxemos toalha. As minhas hoje estão a buscar qualquer coisa, vamos lá ver o que é que eles estão ali buscar. Já vamos lá. Epa, há mais uma escorga dela. É com o caneco. E ali o sarinho. Muito agradável, muito agradável. Estas piscinas. Irei a a e depois cá tomar banho. É com caraças. Escorregui nem é pouco. Já patinei aqui. Epa, olha, para. olha, aqui só para os pózinhos. Não há vindo escorregar. Tem que ser pezinhos de lã, como dizia o outro. Pezinhos de lã. Ué. Aqui é possível estar melhor? Aqui é possível estar melhor. Não, não deve escorregar tanto aqui em cima disto. Vamos ver se não é mesmo para lá abaixo. É Escorrega, escorrega também. Ué, devagarinho. Vamos lá devagarinho Aí temos os tais impérios Tais igrejas daqui Características Igrejezinhas Ou capelas como chamam Vamos continuar a nossa Aventura descoberta Aqui pela zona E continuar a escorregar Deve acabar O passeio E damos aqui um entre um água Está tudo ali a pesca Vamos lá ver É que os tios estão a apanhar Aca o vinho Alguém? Alguém? Não, agora funciona. Não apanharam nada. Vixe ainda não. Não apanharam é nada ainda, não. Sei, não. não é nada ainda não. Sei, não apanharam. É A rocha vulcânica. Assim aqui a caminhar já fora da zona de, de risco Porto Matins muita é paisagem Aqui a nossa aventura descoberta nestas águas cristalinas Porto Martins, esta deliciosa vila, como costumam dizer, é uma vila rural. Estão é a ver tudo com as minhas pequeninas aqui por aí em costa. Nada de recheio. mim primeiro andar é o que estamos a ver agora por enquanto. Não vi mais nada. Porto Martins conhecido por o seu vinho e as suas azeitonas são rocha vulcânica não é? estamos numa ilha não é? só podia ser e ali as piscinas naturais onde tivemos ali a ver é, é um sítio de veraneio mais popular aqui entre os locais por todos ali dá o -se sem mergulhinho um parque de estacionamento aqui à frente, Vamos ver, mas um de verão isto fica aqui a voltar. Agora, pronto, agora estamos no parque de inverno, quase de Natal. Não Não se vê quase ninguém. Aqui é, a população são cerca de mil e um habitantes numa área de cerca de 3 km e meio km e meio, não é aqui na ilha aqui nesta localidade Tá com se aqui os pomares que é é os únicos tem a terceira onde se cultiva a oliveira o que é isto então vamos lá ver o que é que é este Tem interessado Até Porto Martins porque devido a Martin Hans foram os primeiros habitantes aqui deste, deste local, pois daí vem o nome cerca de 1526 isso foi. bem, vamos ali a apanhar qualquer coisa, vamos ali ver o que é que, o que é que é aquele senhor ou senhora está a apanhar mais de perto bonita retiro o saco depois para os olha o lixo o que é isto ah, olha para os caixotes de lixo que giros um barril de caixote de lixo está engraçado Engraçado, engraçado, vamos lá ir mais perto Perguntar, há aquele local, o que é que... Onde as pedras, a rocha volcânica, Olha para isto Estamos a ver aqui a rocha, quer ver? Ouve o som de tudo Vamos lá caminhar Ainda para aquela senhora e perguntar o que é que, que, é que está a apanhar. Vamos escorregar aqui um pouco. Vamos andando. Trazido pela maré. Já era escuro, talvez. Bom dia. Bom dia. Vamos pegar minhocas, hein? Bom dia! A das câmaras não, não quer falar. Enfim, está bem. É o direito. Vamos continuar. Vamos continuar o nosso percurso. O que é que há aqui mais? É engraçado para, para filmar aqui em Porto Martins.